O Noris, podemos falar ah, só 10 segundos no Noris. Noris mais do Norris O Norris afasta O Norris no fundo tá, O que ele está a fazer é afastar Todos estes novos utilizadores Com Sendo um Puppet Master um, De todas as seleções no fundo E, e no geral da sub 21 e, e no, no, em específico todas as seleções. Né? Epá, isto tem que ser dito. É assim, as coisas são assim, custa dizer, mas pronto. O... No fundo o Norris. Mas enfim, pronto. Chega, chega de Norris, Isto só não vê quem não quer. É de lidar com os... Com... Epá, não, vou, não quero dizer dos arroaceiros, mas os detratores E toda este, esta matilha que se junta faz parte do sistema e, e tenta... Okay, claro, tu tens que, tens que pensar num ornanigrama. <risos> Encher dos dos sucessivos staffs do Norris, quem é que lá está? Sempre. E vice-versa. Ah, mas é os eles da HT percebem, deixa lá os rapazes, pá. Sabe, sabe, os Não, guys... não, mas o que eu te queria dizer, lá está. É, no ornanigrama, uh, eles estão lá também. O, o quase está um bocadinho mais abaixo. Tens no topo o rei, o rei Sol, que é o, é o Norris. Mas pronto, tens o o Jorge, e o quase um bocadinho mais abaixo, assim quase como um ponto de equilíbrio. Uh, mas pronto, já chega.